O que vou, vem na roda, já lá. o povo, a ligar, Esse clima de paz se você. Se você chegar, é meu quase amor. Hoje, hoje Olha o sol. O sol dos falando dos na sonhar. Eu vou a sul da minha mesa. O meu coração não, boa, não, boa, não. Sem perder a voz da sul. Vocês estão as carabelas, a melodia, o carro, o carro, o Chegou no fim da sessão, faltou o critério de perseguição Mas essa voz do Cesar, virou centenária a voz da cruz Eu posso ser, seu que errou, leva a roda, é a de amarelo. Olha o povo além. Esse clima de paz Se você, se você julgar Que é meu paz e amor Pode se ser se eu te errou é o som